um tema que muita gente acha que, né, look é roupa e sapato, acessório, bolsa, não é. A nossa imagem é composta por isso também, mas também a gente não pode esquecer aqueles outros elementos que fazem a gente ser como a gente é, né? E eu sempre falo aqui, pode ser uma unha, uma make, é, um cabelo, né? Eu trouxe aqui algumas mulheres para vocês terem noção de, de como, às vezes, é um, um elemento, um, um elemento, pequeno, pode fazer tanta diferença e você já linka aquilo com aquela mulher, né? Vou falar de sobrancelha, né? A primeira pessoa que, que me vem à mente, eu não sei, a geração Z, né? Mas, poxa, é a Malu Mader, que tinha aquela sobrancelha gigante, a Patrícia França também, nossa, essa já tá... Ela tá, tá fora já, assim, da, do circuito das novelinhas e tal. A Malu Mader também, né? Mas, assim, é... É algo que a gente... Elas usavam aquela sobrancelha quando todo mundo estava usando aquela sobrancelha fininha. E isso foi na década de 90, final de 90, assim, acho que início de, de, de, dos anos 2000, que todo mundo usava aquela sobrancelha mais fina. Elas estavam lá firmes e fortes com a sobrancelha grossa. Isso traz personalidade. Você não precisa ficar é, usando coisas que são da moda só porque está na moda. Né? Então você pode carregar sim a tua personalidade, ou num ato de rebeldia, um ato de, de você querer dizer quem você é sem precisar, né? Falar um A, e pode simplesmente porque você gosta e acabou. eu acho engraçado que a maneira, por exemplo, como você corta o cabelo, às vezes grita quem você é. Não, não precisa muito, sabe? É, vai ser muito difícil você ver uma mulher que é mais... É... Mais recatada, eu odeio essa palavra, mas que, que não gosta de ser muito chamativa com cabelo cor-de-rosa, um cabelo pink, porque não tem nada a ver com a personalidade dela, sabe? E é o que eu vou falar aqui da, da Zoe de Chamel, né? Quem não assistiu o Icônico 500 dias com ela? E ela tá sempre com aquela franjinha, sempre com aquela cara, aquele delineado. É, é, é a imagem que ela criou, né? Uma imagem vintage, uma imagem mais retrô que tem aquela carinha, né, daquela menina, parece uma menina, uma boneca, com, sabe, aquele delineado, cílio, bem anos 60, com aquela franjinha sempre. Então, você vê a, a, aquela, aquele tipo de franja, você já lembra dela na hora, é no ato. E o batom vermelho, gente, vocês já pararam pra pensar na Gwen Stefani? Ela tava sempre daquele jeito, ela mudou, né, um, durante um tempo e tal, mas é marcante, loiro, descolorido. E batonzão vermelho também, aquela, aquela coisa vintage, mas já de um mulherão, de uma pinup É muito marcante. Se a gente pegar também, né, uma mulher que tá sempre vestida, assim, de tons bem... É, eu, eu nunca, acho que acho que eu nunca vi, né, essa mulher usando muitas cores, né? Eu sempre, não sei se é porque eu reparo mais nisso, mas sempre o branco ou preto. Né, e um óculos, e um penteado, né, que é aquele topete, tá sempre assim, que é a Costanza Pascolato. Aquilo é um signature look para ela, né, uma assinatura de, de estilo, de imagem para ela. E para essas outras mulheres que eu mostrei para vocês. Então, não adianta falar só, ah, mas ela está usando ah, uma, uma peça de roupa X, uma peça de roupa Y. Sei lá, eu, às vezes, que, que roupa que... Que, que tá usando, né, mas você vê que sempre tá com aquele, aquele penteado, aquela coisa, você cria uma assinatura, né, e são assinaturas boas, são coisas legais, são coisas bonitas, e que te remetem, né, que, te, que deixam muito forte a tua personalidade.